Olá, pessoal do YouTube, mostrando aqui para vocês que eu caí um tombo. E quer comentar com vocês sobre o orçamento dessas peças que foram arranhadas. Começo aqui digo, para a lama dianteiro. Que o valor deu R 162, respeito Só para tocar essa pecinha arranhada. E aqui ó, essa tampa frontal aqui. Que não tem nenhum dano nenhum e colocar porque 182 reais R$ 50 centavos essa capa aqui do painel 120 reais com 60 centavos aqui também agora faço a aqui essa pecinha aqui 129 reais com 10 centavos, mais o adesivo aqui, separado R$19,60 ao total dá é 148,50 centavos essa carenagem com adesivo e essa peça está arranhada não botou um orçamento, aqui que está, sem dano foi botado e aqui que foi arranhado, não botou um orçamento então, já começa o atendimento com coisa errada e o espelho aqui, os que me esqueçam deu, deu 52 reais 50 centavos, um espelho só E essa carenagem aqui, só a carenagem Deu 174 reais com 10 centavos E o adesivo Deu 38 reais com 600 centavos O total 211 com centavos a tampa do fita do ar, 34 R$ 34,50. essa tampa aqui transmissão, R$ 253,50, a alça que demora uma arranhão, R$ 68,40, orçamento, R$ 1.240,50 só as peças, mão de óleo. R$ 160,00 total mil e fora uma manética que eu tive que trocar já antes de r$ 70 reais. essa peça deu 35 mais a mão de obra r$ 30 reais. 135 é só para acertar o pezinho aqui 460 e para encerrar a Honda bis toda essa peça aqui é uma parte só o custo do mercado livre 199 reais e só essa peça aqui custa 182 centavos. Se você tiver a é base que essa peça, qual é o mesmo valor que toda peça que a gente dá? Então vocês têm uma ideia qual o cara é a marca que não tem o seu amar, para pai da Honda.